Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo da série Casa e Cor Rio Grande do Sul 2021. Hoje eu quero te mostrar esse projeto maravilhoso, um dos que eu me apaixonei, que é da Moa Arquitetura Altos da Serra. O ambiente é contemplado pelo equilíbrio entre os quatro elementos naturais, expressando rusticidade e contemporaneidade as texturas, as madeiras, as pedras, os tons claros se conectam em todo o projeto, expondo a temporalidade e a sua sofisticação, gente Gente, é um projeto maravilhoso, é um projeto de chalé com um, um estúdio, um home office E eu quero te mostrar ele hoje Seja muito bem-vindo então, muito bem-vinda a mais um vídeo da série Casa e Corbo 2021 Gente, olha que projeto lindo Acabei de entrar aqui, tô na porta dele, ó, ó Aqui a porta Olha só, de cara já tem esses, cara, nem sei que planta é essa, olha só, parece trigo, lindo demais isso aqui, gente. Olha só, acabei de entrar aqui, olha, o cab... olha como é que é o cabide aqui, meu cara, olha se essa moda pega lá em casa, já era. Eles pegaram um tronco que tava flutuando no rio, lixaram, trataram o tronco, botaram nas cordas e fizeram os cabideiros, ali, gente, olha só que lindo isso aqui, diferente, né? Bem diferenciado, você tem que vir conhecer isso aqui é, é de se apaixonar Quem gosta de coisas bonitas, né? Aqui o blusão de lã que a rock que fez Aqui outro da neta <risos> Tô brincando, gente, ó Aqui tem armários esse, esse é um projeto, um estudo, tá? De um chalé com uh, um home office junto, tá? Da Mo Arquitetura aqui, aqui, gente, ó Um móvel, hum, maravilhoso Note que até o boné e o tênis ali, gente é? São meio cor de madeira, né? Expressando... A natureza, né? Parece que... Sabe aquele filme dos Canadá? Onde tem uns ursos? Parece exatamente isso, gente, ó. Tem o um link da... O QR Code da arquitetura, Eu vou deixar aqui embaixo também. Caso você precise também, tá, gente? Aqui a gente tem um espelho. Olha que espelho diferente isso aqui, meu cara. Olha só. Um detalhe aqui, ó. Olha que top isso aqui, Cimento queimado aqui. Aqui um revestimento que imita Pedrinhas de rio. Olha que lindo, ó. Maravilhoso. Acho que eu nem comecei a te mostrar. A suíte aqui seria então... Né? O close aberto seria então a parte do, das roupas né? do casal. Aqui é cama de casal, gente. Olha só, olha esse ilustre aqui, meu cara. Vem cá, olha aqui. Papel, né? a luminária dentro. Isso aqui são cordas. Né? Tô trabalhado. Isso aqui deve ser um ferro, ó. todo ferro, todo diferenciado, gente. Muito lindo, lindo demais. Eu sou apaixonado por coisas lindas e naturais, assim, de natureza, eu gosto muito. Meu sonho é fazer uma casa na montanha, se Deus quiser, nós chegamos lá. Aqui uma televisão de 74 polegadas, 4K LED da LG. Aqui, meu caro, olha que diferente isso daqui, deixa eu te mostrar. Talvez alguns não gostem. Eu achei diferente, um pouco inusitado, né? Olha só que legal, esse lustre de galho seco. Olha aqui, show. Será que você acorda de noite e não vai pensar que é uma aranha que tá descendo? <risos> Mas é muito bacana, né, cara? Muito legal isso aqui, olha só. O detalhe da, da, da, das coxas da cama, das almofadas, já combinam com todo o ambiente aqui, gente. Todo esse ambiente, desde lá até que assim, todas essas pedrinhas que imitam pedra de rio. E também com LED, madeira aqui, pé direito alto. Aqui, na verdade, seria... Seria, por exemplo, assim, um chalé. Ali seria um vidro, no caso, né? Que talvez não estaria o sol ali, no caso, né? Essa seria a ideia, então, do nosso arquiteto aqui, né? Do estúdio Moa Arquitetura. E aqui, meus caros, olha Aqui, então, está o banheiro, a suíte do casal, no caso, né? Também com um rebaixo em gesso. Aqui a gente tem uma hidromassagem linda, maravilhosa. Deixa eu te mostrar ela aqui, vem cá. Olha só. Parece também que é de madeira, mas não é, tá, gente? Porcelana. Olha o que temos aqui atrás, gente, ó. Temos ramos ali com LED, umas ah, ah, folhinhas. Folhas não, né? Aquelas pedacinhos de... Casca de árvore sintético, né? Que mistura com algumas pedras. Um belo e grande e espaçoso espelho aqui para quando você vier visitar fazer aquela selfie aqui também. Olha só. Olha que lindo esse espaço aqui. Maravilhoso, né? E aqui, gente, ó, entre a sua suíte, que seria aberta aqui, e a sua cama, tem uma lareira ecológica, que é álcool também. Isso aqui é todo granito, essa parte aqui. Madeira aqui também, ó, gente, por tudo que é lugar. O arquiteto, né, focou, assim, nas coisas naturais, né? Madeira, olha até o tapete, é trabalhado, gente, ó. Olha que legal esse tapete aqui. Show, né? E aqui do lado, gente, pra coligar aqui, então, com a sala com o ambiente aqui, nós temos um home office também, feito pela More Arquitetura, com estilo também, né, de estar tá mostrando para o pessoal aqui, uh, alguns materiais da natureza, né, a madeira, o branco, né, os LEDs, olha só que legal, então aqui tem duas cadeiras, né? a ideia é ser duas cadeiras lá também, mais um sofazinho ali atrás de espera, aqui na frente nós temos armários, ó, eu acho que esse aqui é tudo de carvalho também, não, esse aqui é Jatobá Brasileiro, ó. Vendido pela Aralco Melanina Olha que lindo, ó Todos os detalhes aqui, gente Todos os, os revestimentos, móveis, todos os acabamentos Tem o seu fornecedor Você pode vir e olhar Com certeza você vai achar o contato Além dos arquitetos, né? Que são os artistas Fazem coisas lindas e maravilhosas Olha que galho seco, que legal isso aqui, gente, ó Em cima da mesa, né? Aqui nessa parte o diferencial foi esses lustres. olha só, essas luminárias, né? vamos dizer assim, né, além do, além do galho ali do, do, da suíte, que é a luminária, e esse aqui também, olha só, bem diferente, né, e grande, bem grande isso aqui, aqui um quadro, né, um meio abstrato, um desenho, o um rosto de uma mulher, veneziana ali também, normal, fecha, um beclout ali, e era... Isso aqui, gente. Aqui, olha só, o pessoal colocou a tinta da coral. Vamos ver. Decora efeitos. Olha só, branco a remo. Um, parece um cimento queimado. Gente, esse aqui é o estúdio, é o espaço da Mor Arquitetura. Você é convidado a vir visitar. Lembrando que o Casa de Cor vai fechar dia 7. Então vale a pena você vir o quanto antes. E muito obrigado por ver mais um vídeo da série aqui. deixe agradeço de coração. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau. Okay.